E aí, beleza? Aqui é o Sr. Stia, trazendo mais um videozinho pro canal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Hoje eu tô aqui no tem Walker pra trazer um videozinho pra vocês da minha conta que pegou 50 milhões, né mano? E não fui eu que peguei esses 50 milhões, foi um inscrito, né, que tava upando a minha conta aqui. Eu deixei ele upando porque eu tô editando um vídeo pro meu YouTube aí. Daí, quer ver? Eu tô. não tô tendo tempo pra fazer vídeo, tô postando mais esses vídeos de tênis aí. Mas deixa o like de vocês e ativa o sininho, galera, que é muito importante Porque sempre quando eu dou soltar vídeo, do tem que chegar a notificação em vocês E vocês virem aqui assistir, beleza? Comenta pra mim também saber que você existe e deixa o like, mano Porque é muito importante mesmo Só assim que o YouTube vai te mandar os vídeos aqui do canal Se você deixar o like Porque o YouTube tá assim, mano Se você não deixa o like, o YouTube não te manda o um vídeo Então deixa o like Vou mostrar minha continha aqui pra vocês Ela tá... ficou bem top depois que o inscrito deu a roupadinha Mas ela já tava top, ela tava com 32 milhões Conseguiu pegar uns, é, uns milhões aqui Porque eu não tô tendo tempo, né, mano Como eu disse Mas, ó, basicamente tá assim, gold, no um chapéu Chapéu aqui é do Free Fire, né, mano é Essa roupinha aqui, eu acho que também é Tá gold na roupa, gold no chapéu Avanço 3 aqui na arma e avanço 1 aqui no escudo Nível 50, país o campo 51 Ó lá, os atributos tá quase full 7k e 500, né, mano Os atributos e ataque mágico é, 3k e restante mágico 5k eu tô com 27k de vida 50 milhões É, quase 50 milhões certinho, né mano Vai estar 50 milhões aqui Que é importante, né E beleza, deixa eu ver o que mais Aqui que eu posso mostrar pra vocês Ah, tá, o pet também, né mano As peles aqui já tava evoluída, né, daí tá e não pôr nada aqui Aqui tem o negócio do Free Fire Pra ativar, que é isso aqui, que é a roupinha que ele Arrumou pra mim aí ah, um salve aí, Rian, valeu O mano chama Rian, esqueci de mandar o um salve pra ele, né Um salve aí, mano, valeu mesmo, porque o upado aí a continha quando eu tava aqui O único cara que eu confiei pra passar a conta, né, mano Porque os outros caras não não tinha muito assim Ele conversa sempre comigo, né, mano, esse mano aí É isso que é o top Daí sempre quando eu peço alguma coisa, eu falo assim Não alguma coisa, né, peço pra ele dar um upadinha na conta Ele tem tempo lá, né, porque ele só estuda Daí ele dá um aqui na conta pra mim mas, enfim Vou querer ativar todos aqui Pra ver se aumenta o FC lá Pra ver se tem alguma figura desativada Um que pega 51 milhões Já tá bom ah, ah, não Pegou não, mas beleza, né Ó, vamos ver as contra marca Tem de upar as marca galera Aí vocês vê. Ainda Tem de upar as marca tem muita coisa para fazer, mano Aí o templo, ainda tem de upar o templo olha as pedras aqui pra vocês verem pra vocês têm noção não sei porque tirou isso aqui por isso que tá com pouco vocês lá? Hum, não tem noção do mas enfim hum, tá as pedras ainda tem de upar figura ainda tem alguns para ativar vocês viu aí e montaria vou mostrar a montaria a montaria tá no último nível né pra tiratório e tudo mais as coisas aqui tá tudo tem só tem essa daqui para ativar, né, mano, que é a do bode E a do touro aqui, né E beleza O pet, galera, vou mostrar o pet pra vocês O pet tá nível 50, né, mano É o da Fênix, 5 Estrela. Valor de crescimento B É um pet muito bom, mano Vou tirar uns PVP aqui, né, galera, pro videozinho não ficar tão pequeno e lembra do like, mano? Porque é muito importante. Me segue nas redes sociais, beleza? Importante você me seguir lá no Facebook. Porque eu posto muita coisa lá. Daí eu queria que vocês me seguissem pra poder curtir lá, conversar comigo e também interagir lá, beleza? Se vocês quiserem, o link tá na descrição. O link do dedo também tá na descrição. O dedo tem qual? É só entrar aí. Ah, tranquilo. Ah, só tá pegando o boot. não sei quê mas enfim, né? Vou matar esse boot aqui, logo Acho que eu vou fazer isso aqui, mano vou Mandar um sequinho aqui Depois eu mando um G, que eu tô ligado que o boot já vem com... Ah! A casca fora daqui Tá no mesmo lugar, então tá de boa vou Mandar um Tatu no boot Beleza? Tatu pegou mais ou menos na... bem na bundinha, né mano? Daí não deu pra fazer quase nada galera, se vocês não tiver, é, tipo assim, estiver curtindo esses vídeos com face Facecam, não sou muito assim de mostrar minha cara não. Mas se você estiver curtindo, deixa pelo menos uma meta de 150 likes aqui. Daí eu trago mais vídeo com face cam porque dá mais trabalho pra fazer, entendeu? Tranquilo, até me acertei aqui, mas.. Tanto faz. É beleza pergunta. Ah, pegou dois tiros. De 18k. Mata esse boot walking. Hum, beleza? E já era. Aí boa. Pelo menos é boot, né, mano? Mata rapidinho. Aí isso, beleza, né? Não tá achando pra? A gente tenta matar, né? Mas não né, tirando essa roupinha aqui do Free Fire aqui, tá top, mano. Olha as bombinhas aqui. Olha essas arminhas. Tá show pra caralho. Vamos Mais uma partida aqui, né, galera? Pra ver se a gente não encontra boot. Fui umas off aqui só tá achando boot. Tô tá entendendo? Não tem ninguém online na sociedade, mano. Ninguém, ninguém, ninguém. Vamos lá, né? Esperar. Esse vídeo aqui não vai ter muito corte, vai ser mais um vídeo normalzinho. Olha aí pra vocês verem. Você tá pegando boot, mano. Eu não sei se é por causa do horário. Mas é 10 da manhã. Foi mal aí pelo bochecho porque tô com sono, né, mano. Fiquei de madrugada editando, aí deu mal o trampo. Mas enfim, pelo menos eu tô editando pra ganhar dinheiro, né, galera? Agora eu não tô. Outra... Eu falo assim, não tô editando. É um serviço agora pra mim, né? o cara tá vai me pagar. Hum, beleza. Estupou? Não beleza. Estou não sei. Hum, tranquilo. Bot aqui vai ser faz matar, mano. Bem de boa. Eu vou sair a partida aqui, galera. Porque então eu vou ficar só achando boot. Daí o vídeo fica muito grande e tudo mais. E eu também eu quero postar esse vídeo ainda hoje, no mesmo dia que eu tô gravando. Porque hoje é uma quinta, né, mano? Eu quero postar esse vídeo na quinta. Sexta-feira também eu quero postar um vídeo. Eu vou ver do que, que eu vou fazer. Mas não vai ser de DD Tank. Vai ser um vídeo aí. Quer ver? Também quer ver poder editar mais, né, galera? Vou mostrar aqui. que eu você editar bem pra vocês. Também é pra vocês assistirem um vídeo assim pra vocês rirem Tá achando que eu vou morrer pra esse boot, mano? Ainda não tá tu. Se não tomar cuidado aqui, eu morro. Não tá tu pra ele. Vou cascar fora desse buraco. Opa Porque é. que, que é isso? Eu tô jogando com um negócio. De... Tô jogando com o trecado do notebook. Daí é mais difícil pra querer vê Controlar, eu falo assim. Mas eu É, matou. Nossa, mas esse pet da Fênix é abusado, mano. Mas tá bom, né? Ele já tá matando aquele, pelo menos os boot. Não acha pra. Já que os caras não tá aí no X1. Tá com medo, né, mano, de morrer. Você joga no Walker aí. Pra você ver. entra de manhã que nós tira o X1 aí. Se não tiver medo de morrer pro Mas enfim, né, galera? Ó, basicamente a conta tá assim, né, mano. Mostrei pra vocês: 50 milhões. Valeu, Irião. Valeu mesmo, mano, por ter upado a tinha quando eu tava querendo é, editando os vídeos lá pro mano. E, galera, basicamente foi esse o vídeo. Quem assistiu até esse momento, mano, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Tem minhas redes sociais que tá tudo na descrição. Me segue no Facebook, é muito importante, cara. Me segue lá pra dar aquela moral pro tietê. E também, se você quiser jogar no direito em é link tá na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo.